Por causa de sua ação educadora, ele foi expulso do país. Aqui ele não era reconhecido, mas ele... Foi para o Chile, trabalhou no governo socialista do Salvador Allende. Do Chile ele foi para a Suíça, onde trabalhou no Conselho Missionário da Igreja, lá na Suíça. Em 80, né, depois da anistia de 79, voltou para o Brasil. foi trabalhar na Unicamp como professor. Ah, lá fora ele, trabalhou, ele foi professor em Harvard também. Veja você o que era a figura dele. Aqui ele foi na Unicamp, aceito na Unicamp e foi aceito também na Universidade Católica de São Paulo. Estando em São Paulo, em 83, Luiz Herondina foi eleita prefeita de São Paulo, ele aceitou o desafio de ser o secretário da educação. Um desafio terrível, né? porque não havia infraestrutura para ele realizar o sonho de colocar todas as crianças na escola. Saiu depois de, de, de, de dois anos de secretário e ainda foi ajudar o Darcy Ribeiro, que estava lá no Rio de Janeiro, vice-governador do Leonel Brizola, realizando também um enorme projeto educativo, onde ele criou os CIEPs, né? As Escolas de Tempo Integral para a Juventude do Rio de Janeiro. Então, ele foi ajudar o Darcy lá. Olha, Darcy e Paulo Freire são as duas maiores cabeças, né? pensantes desse nosso Brasil. Né? Darcy definiu o povo brasileiro né? como antropólogo. E o Paulo Freire, que morreu há pouco tempo, em 90 e pouco, né? ele deixou uma obra extensa, mas o principal que ele deixou são os seguidores. Jovens, e hoje já não tão jovens, continuando a sua obra né? de educar. Educar para libertar. A obra fundamental do, do, do Paulo Freire né? é conhecida como Pedagogia do, do Oprimido. Né? O conteúdo da obra dele né? é a pedagogia da libertação. A, aquilo que ele queria é que todas as escolas né, fossem aonde as crianças aprendam a pensar né? e a olhar Crítica e criativamente a realidade e com esse espírito livre sejam os libertadores do país, dessa servidão em que o país se meteu, né? Então, aí Paulo Freire já é eterno, né? suas obras traduzidas para mais de 50 idiomas no mundo inteiro. É o patrono da educação brasileira, quer vocês queiram ou não, isso ninguém vai tirar dele, ninguém. Ele vai continuar sendo aquele que ilumina os professores a encarar a educação como um ato libertador. Oh, não tem qualificação, não tem. Essa pessoa, essa pessoa vai para o lixo da história né? e não vai nem minimamente macular a imagem do Paulo. A imagem do Paulo é universal. Então, para terminar, eu fiz um, um texto que vai sair agora mesmo, publicado, né? Uma releitura do, do Paulo Freire, assim junto com o Daci Ribeiro, né? Ajuda a vocês entenderem o papel dessas duas figuras aí. E não deixem de colaborar com o Diálogos do Sul. E vale lembrar, né? Eu vou estar com vocês todas as terças-feiras, a esse mesmo horário, às 17 horas, para esse bate-papo. Vamos rever a história, rever fatos e tentar, junto com vocês, pensar o futuro do país.